Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal sobre as coisas de Deus e hoje eu quero falar sobre uma coisa muito linda, que é Jesus. Sempre, né? Eu sempre falo sobre Jesus, mas é mais lindo ainda. Eu quero falar sobre quando Jesus orou por você. Você sabia que Jesus orou por você? E por mim também. Jesus orou pelos seus discípulos e logo depois ele orou pelos cristãos, pelas pessoas que acreditariam nele. E isso é em tantos níveis poético e maravilhoso que eu queria muito ter feito um vídeo e estou fazendo aqui agora nesse momento só para falar sobre isso, só para contar para você que Jesus orou por você e que nós temos acesso, uh, um acesso super, super pop, né? Aquela coisa assim extra, extra. Temos acesso à oração que Jesus fez por você e por mim e agora eu vou fazer muita questão de ler essa oração e eu espero que você abra o seu coração para o Espírito Santo ministrar aquilo que Jesus orou por você. Às vezes você liga para alguém e fala, ai, ora por mim, tô precisada. Ai, fulano podia tanto orar por mim, tô cansada. Agora imagina, Jesus orando por você. Então, esse é o ponto. Muito legal, né? É, João 17, a partir do versículo 20. Lá vai eu ler. Presta atenção. Não peço somente por eles. Eles aqui é os discípulos que eu tinha acabado de abatir. Tá? Então, vamos lá. Não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim, por meio da mensagem deles. E peço que todos sejam um. E assim como tu, meu Pai, estás unido comigo, e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A natureza divina que tu me deste, eu reparte com eles, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um. Eu estou unido com eles, e tu estás unido comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviaste, e que me amas, e que amas os meus seguidores, assim como me amas. Pai... Quero que onde eu estiver, aqueles que me deste, estejam comigo a fim de que vejam a minha natureza divina, que tu me deste, porque tu amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço, e aqueles que me deste sabem que tu me enviaste. Eu fiz com que eles te conheçam, e continuarei a fazer isso, para que o amor que tens por mim esteja neles, e para que eu também esteja unido com eles. Um momento para o impacto dessa mensagem. E vamos falar sobre isso? Só um pouquinho? Simplesmente, no momento que Jesus fala, vou orar pela galera que vai crer em mim, ou seja, por nós. Sabendo que a gente era fofoqueiro, problemático, que a gente ia ter preguiça de ir no culto para ver Netflix. Sabendo que a gente não ia acreditar que o dízimo ainda era abençoado. Sabendo que a gente ia, sei lá, sabendo que a gente era ruim. Quando ele ora por nós, o que, que ele pede? Eu não tenho maturidade para quanto Jesus é amorzinho. Ele pede para que nós sejamos um com Ele, assim como Ele é um com o Pai. E que uma vez que a gente vai ser um com Jesus, assim como Jesus é um com o Pai, a gente vai ser um com o Pai também. Então, simplesmente, Jesus, que tem unidade, que era um com Deus, agora quer que a gente seja um com Ele para a gente ser um com Deus. Ele fala, vamos ser todo mundo um só. Junta essa galera que vai acreditar em mim Ou seja, pela fé deles Pelo fato de a gente acreditar Aqui não tá falando Porque eles jejuaram Porque eles fizeram alguma coisa de bom Porque eles não xingaram Porque eles leram a Bíblia toda Não tá falando nada disso Tá falando porque eles creram Simplesmente que eles creram em mim Que sejam um comigo E um com o Senhor Olha o tanto que isso é lindo Deus quer unidade Ele quer juntar ele quer amalgamar. Amalgamar é uma palavra que a Bíblia usa para quando fala do Espírito Santo com o nosso espírito. E algumas vezes, algumas traduções, para quando fala da nossa vida com a vida de Deus. O que é amalgamar? Amalgamar é um tipo de mistura homogênea, onde aquelas coisas que eram inteiras agora já não existem mais, são uma terceira coisa nova. Exemplo do Repox, que vem um pedaço cinza e um pedaço branco. Aí pra ele funcionar, você tem que misturar e vira um cinza claro, que não é nem o branco nem o cinza, é uma outra coisa nova, diferente, mas que juntou os dois. É, o bolo, que você pega assim, o ovo, a farinha... E aí você transforma em bolo. Já não é mais ovo, já não é mais farinha. Agora é bolo. Tá amalgamado. E é isso que acontece com a gente. E agora Jesus tá orando por nós. para que nós possamos ser um com ele. Então, a unidade com Cristo tem a ver com... O que acontece com a gente, acontece com ele. O que acontece com ele, acontece com a gente. O que ele conseguiu naquela cruz, agora a gente também tem direito. E aquilo que a gente pediu pro pai, ele também tá pedindo. E... Aquilo que a gente vive com o Espírito Santo também é para honra glória dele. Ser um com Jesus tem a ver com dois se tornando um só, que tem a ver com casamento. Porque a palavra de Deus fala que quando o marido deixa a família para se juntar com a esposa, eles sendo dois se torna um. Tem unidade, um tá no outro. E agora é isso que tá acontecendo com a gente. A gente tá deixando o mundo e tá se tornando um com Deus, através de Jesus. Então Jesus e Deus estavam aqui, e nós estava aqui sozinhos. Jesus é Deus aqui, e nós é que sozinhos. E aí Jesus fala, Pai, em oração. O que eu te peço por eles, é que quando eles quererem em mim, eles venham. Porque eu vou lá. Eu vou sair da glória com o Senhor. E você um com eles. E aí, porque eles acreditaram nisso? Eu vou trazer eles para perto. E agora seremos um. Isso é precioso, porque só Jesus podia fazer isso. Nós não queremos em santos, porque nós não acreditamos que alguém que foi muito bom nessa terra, que Deus amou muito que fez muitas coisas boas, seja mais poderoso do que Cristo, seja mais amoroso do que Cristo, possa ter feito algo tão grandioso como Cristo fez. Para eu adorar, para eu idolatrar, para eu viver a minha vida, tem que ter morrido na cruz pelos meus pecados, tem que ter me amado com a própria vida, e só Jesus fez isso. Essa é a palavra. Jesus quer ser um com você, Ele quer ter unidade com você, você só pode ser um com quem você tem intimidade, você só tem intimidade com quem você se relaciona, você só se relaciona com quem você conversa, você só conversa com Jesus orando, então comece a orar, comece a falar com Deus de verdade, para de ficar fazendo, ó oh, excelentíssimo Deus e Pai Todo-Poderoso que habita na escuridão das celestes, não sei o quê. não é isso que Jesus quer. Porque se Jesus é um com você, ele te conhece, ele sabe muito bem que o que está te incomodando é a sua escola. O que está te incomodando é o seu pai que não te respeita. O que está te incomodando é que você esqueceu como é ser mulher, como é ser homem, como é ser desejado, como é ser amado, como é ter sucesso em alguma coisa, como é conseguir cumprir as contas e ser visto como alguém de sucesso. É isso que Jesus sabe, ele sabe o que você realmente está sentindo. Ele não quer saber, eu estou com o dente sujo não dá pra ver o que eu fiz isso. Enfim. Ele não quer saber o que, que você quer dizer pros outros acharem que você tem intimidade com Deus. Ele quer ser um com você. E ser um com Deus é algo que ninguém poderia permitir se não fosse o próprio Deus. Então ele envia Cristo para nos permitir a isso. Ele envia Cristo para nos permitir ser um com Ele. Porque Deus estava lá. Lá. Longe. Longe, assim, acima de todas as coisas. Ele era o começo, o meio, o fim, o alfa, o ômega, o princípio, tudo era Ele. E, e Ele queria chegar até nós. Mas pelo pecado a gente já não podia chegar onde Ele estava, porque existia uma, um abismo entre a nossa ruindade e o quão Deus é bom. Mas é esse Deus que é bom. <risos> Vem até nós, através de, do Espírito Santo. Através de Jesus Cristo, para nos fazer ser um com Ele. E agora a gente tem a chance de ouvir Jesus orando por nós, dizendo que sempre quis isso. Não desperdice essa chance de ser um com o seu Cristo. Conversa com Ele. Sabe o que você faz? Desliga esse telefone, vai para um lugar tranquilo, nem que seja o seu banheiro, e começa a falar, Jesus, orquestra ser um comigo? que o Senhor merece toda coisa boa e eu não estou tendo uma vida boa. O Senhor é o único digno de ser vencedor, mais que vencedor, e eu tô tendo uma vida de perdedor. Jesus, o Senhor consegue falar com Deus diretamente, parece que Deus não tá falando comigo. Jesus, eu não aguento mais, e começa a ser honesto, e vai sendo honesto, e vai falando com Jesus do jeito que você falaria, se você fosse um com Ele, porque Ele já deseja ser um com você, e quando você terminar, eu tenho certeza que algo vai acontecer no seu coração. Porque funcionou comigo, vai funcionar com você, porque Deus não me ama mais do que te ama, porque Ele orou, foi por todos nós. E aí nós vamos mudar de nível Vamos deixar de ser só cristãos Vamos passar a ser discípulos Vamos passar a ser aquelas pessoas que Jesus ensina e envia Para que nós possamos chegar em mais pessoas que serem cristãs E mais pessoas serem um com Cristo E nós vamos aumentar essa unidade E viver em amor Amém? Que o Senhor te favoreça